Boa noite gente, é, falando aqui diretamente do canal Motovlog Belém, <risos> sou a senhorita Motovlog, é, Motovlog Belém pediu para eu dar as, impressões, dar as minhas impressões sobre a PCX, que é essa aqui, que acho que ele já deve ter gravado o vídeo, Tô falando sobre ela para vocês mas é, vantagens e desvantagens vantagem é ela é muito prática ela é macia é, dependendo da pessoa se por exemplo eu gosto de passar as marchas ela não tem marcha ela é, ela é automática para é... aqui Ela tem vários compartimentos para guardar as coisas, dá um capacete, uma jaqueta, tem um porta documentos, bem aqui o porta luvas e ver O banco é ótimo Tem bastante espaço Ele é muito confortável hum, Desvantagens acho, acho que é isso Ela é bem rápida, ela é prática Pro dia a dia ela, Dia a dia ela é ótima As desvantagens é Por ela ser pequenininha Baixinha É ela trepida muito, então, é, por exemplo, aqui em Belém o asfalto é, é nem, nem todos, aqui o asfalto é muito bom, mas tem asfaltos que a gente pega aí nos becos, entre becos e ruas, e principalmente lombadas que o garupa sofre, é, quem está dirigindo já sofre, <risos> imagina o garupa. Então tem que ter todo um cuidado com ela também, porque quando a gente passa lombadas muito, muito altas, é, o descanso arranha na, na lombada. Há uma vantagem bacana que ela tem uma opção de economizar combustível, opção de economizar combustível, quando a gente para no sinal, dá 3 segundos e a moto desliga sozinha É a diferença... eu pego aqui a esquerda, né? É. a diferença da PCX para a BROS altura, peso é... a BROS, ela... acho que por ela ser alta eu não sei como funciona o sistema de amortecimento, com certeza deve ser melhor, mais forte. É trepida muito menos, com certeza. É, só que para quem está dirigindo, na Broz, é em dia de chuva, se molha todinho. Na PCX, como ela é, é, tem essa frente grande, não molha pé. Não, e não molha a perna molha só da da, da cintura para cima eu achei muito bacana já peguei já peguei umas chuvas com ela e, e percebi isso né não fica encharcado são das pernas na brocha acho que fica um pouco mais desconfortável aqui na, na pcx é muito confortável a gente Consegue variar as... Colocar o pé mais pra... Colocar o pé mais pra cima para descansar para quem tá dirigindo, né? E, e para quem não tá dirigindo, é um pouquinho mais confortável a posição do pé, porque tem... O pé fica descansando tanto é, a parte da frente quanto a parte de trás que é o, o calcanhar mas por enquanto é isso, estou é, muito feliz de da mamãe ter conseguido comprar essa PCX, porque era um sonho dela, era o sonho dela, e o sonho do, do meu irmão era que a gente comprasse logo algum, desculpa meu bem, algum meio de, de transporte para poder locomover mais, mais rápido. Olha essa aqui, não pode, <risos> é, porque o meu irmão ele sai muito, sai de ônibus, ele anda muito também, e, é, e pra mim tá sendo maravilhoso, porque é, como eu tenho essa afinidade maior por motos, é, por causa do, do meu namorado. É, é para mim foi. tá sendo, tá sendo muito, muito maravilhoso. E é de Deus, porque para encontrar um, a moto assim, nas condições que ela está, por um preço. Por um preço muito bom, muito bom aqui. Se comparado aos que tem no mercado, a gente acha que a gente ganhou 50% de. 50% de. De o que? De retorno, de lucro, de, de economia, né? De economia. A gente economizou praticamente 50% do preço que ela, realmente, que ela realmente é. Tava com poucos quilômetros rodados. Enfim, ela tá, tá linda. Ela, o pneu dela tá... Não, não tem desgaste nenhum. Foi... É, ainda tá com os pelinhos do, do pneu, né? E ela é super econômica. Ela é muito mais econômica que a Bros. Ah, iluminação é o que? Farol, painel? É isso? <risos> <risos> tá. É muito bacana que ela tem essa opção de deixar no alerta. É, na Bros, não tem. Na Bros, não tem. Só tem o, o pisca para esquerda e para direita Ela tem o sinal de alerta Que fica piscando os dois Vamos pegar aqui é, O painel dela é muito bonito é, Deixa eu colocar aqui Para vocês verem Esse aqui é o sinal de alerta é, Seria bacana se a gente tivesse Se a gente tivesse como ver Como ver ela de frente, depois a gente.. Depois a gente. Vai direto, né meu bem? É. Depois a gente vai filmar pra... pra vocês verem. Acho que o vídeo tá ficando longo. <risos> é. Dá as horas.. Dá os quilômetros, combustível. Como. Bom. Agradeço a participação de vocês aqui no canal. É, para o Motovlog Belém isso é muito importante para mim também, porque o que faz ele feliz sempre me fará feliz. Ele gosta muito de estar de tá mostrando para vocês as novidades, as coisas do dia a dia que acontecem com ele, e com a gente, com nós dois, e é sempre muito bom estar tá aqui dando tendo essa tendo essa participação especial no, nos vídeos dele Eu agradeço muito